Galera, galera, eu tava aqui no YouTube do nada e eu achei esse vídeo aqui do canal bem 200 inclusive, né? Eu tenho que divulgar esse canal aqui no meu canal por causa que ele faz muitos vídeos, assim, de Ben10, né? E ele faz também, tipo, cortes, assim, do meu canal. Depois ele pega um trecho que eu falo lá e posta e fica engraçado, tá ligado? Tipo, ele fez alguns redits também, inclusive tem, mano, tem um que eu vi que é muito mais, né? Ele, ele fez, tipo, uma, uma versão do rap do... Ben 10 e do Mutant Rex, o Unidos, do Iron Macho Só que sendo eu e o Sabedoria, mano que, Mano, que incrível isso que ele fez, tá ligado? Aí eu vi um aqui que disse Não, eu tenho que reagir a esse negócio aqui por causa dessa thumbnail, né, velho tipo, Rap do Daniel Leite, Milky Verse, não havia mais Daniel Caraca, velho Eu tenho que ver um vídeo desse sobre mim, tá entendendo? Então vamos ver aqui, né? E o, e o Bartolomeu ali dormindo, né? Vamos nem incomodar o gatinho Vocês sabem que o gatinho é brabo então vamos ver o vídeo aqui, né? Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Eu tô ansioso aqui pra ver como é que ficou. Vamos lá, cara. Eita. Parte 1 não havia, não havia mais leite. Eita. Vamos ficar sem, sem laticínios, galera. Letra, papelzão, vadão. De... Inclusive, né? Explicando aqui, eles... é a mesma coisa, tipo, o mesmo rap, né? Assim, Inquisito Letra, né? É só a edição que tá diferente, né? Mas vamos ver como é que ele fez aqui, cara. Deve estar muito bom. Ó, oh, eita. Eu de 2016, caramba. É, começa, começa desse jeito, né? Eita, aí são as, são as várias versões minhas, né? Do multiverso o gravar o ataque. É um monstro. É um... Ah, é, é, eu tava vendo a edição, a edição dele. Ele não pegou nada assim de edição do, do rap, né? Ele não reaproveitou nada. Achei legal. É, e, e o Dan Daniel Malvado, né? Caraca, eu tava era animado nesse dia aí, viu? Não sei nesse no espelho. Meu Deus. Eita. Mano, eu lembro desse vídeo. Que vergonha ali, Não vejo esse vídeo. Não vejo esse vídeo. Pelo amor de Deus. Que vergonha ali, cara. <risos> ah, esse, esse aqui sou eu sem o Omnitrix. Né? Sendo o Nord né? Entendi. Entendi agora. É, eu mesmo, né? Essa luta pela paz. O padrão sente tão o Caraca, então vai mostrar dois: eu, eu cantando e eu, né? Eu mesmo. <risos> Aí eu, eu mesmo. Aí eu é com a camisa ciano, da O bem negativo, Daniel negativo no caso, né? Aí o portador do sou eu com a camisa verde é, é, é. Eita, vocês viram aí a mudança de corpo Trap é Celestiais. Olha olha a animação que eu tava. Acho que eu ganhei o que? 100 inscritos nesse dia? Foi? Eu acho que eu tô feliz porque eu ganhei o um Matrix. Foi? Na hora de virar vilão. Eita, os, os quatro eu sou versão vilão. O homem só mais Olha. O Rato é o Bartolomeu. É o Bartolomeu, tu tá no rap também. Eita, aquelas edições que eu faço. Esse, esse aí não é o não, viu? Meu Deus. É claro, né? O Daniel Irado tem que ser o da camisa vermelha, né? Ó, oh, não, não, eu não tô com a camisa vermelha, é vinho, viu? O Will, vamos ver como é o Will. Ah, o Will é o Will mesmo, né? Pensei que eles iam pegar um tipo, o Will roxo, sei lá vai ser abatido O que aconteceu com seu mundo confuso Uma coringa, mas não tem valor Só que não tem lugar nesse novo mundo Saberam que, que o tempo joga ao meu favor Aquele menino então se tocou que não tá dando é uma tremedeira, né? Diverso, seres Ó, o vídeo todo é, ele, dá uma, ele dá uma tremedeira assim, né? Nas coisas o é, O universo é um leito do lado. Caiu em <risos> minhas mãos, sem tempo praia... Tô gostando, galera. Tá ah, conseguindo aqui ultrapassar minhas expectativas. Viu? Se você tiver gostando também, já comenta aí, já deixa o like, já se inscreve no canal. Eu quero pra ajudar, pra incentivar ele a fazer mais, é, pra expandir aí o nosso É o camisa azul não fez mais vídeo assim, né? E em certo que os outros caras fazem eu também os memes aqui do Daniel Leite, né? Que eu Necessito de Memes Quando acabar a primeira parte, né? Vamos ver a segunda Milk Rap, né? Todas as versões que aqui se encontravam uma guerra enquanto, enquanto o vilão colocava então Seu plano em gastar E os lá. portadores é. entraram em extinção é legal se ele, ele colocasse tipo uma montagem minha Neolivicodrão, né? É né? Bartolomeu, né? <risos> Fazesse uma montagem minha, tipo Cada um da minha versão, tipo, sumindo, tá ligado? Pra, né? Usar aqui todos os portadores entrarem em extensão Mas ficou legal mesmo assim, né? Vamos ver, aqui. Vamos ver como é que vai fazer a parte do paradoxo. Segura aqui, não acabou não, galera 10 minutos <risos> Segura aqui, caraca, velho Pegou essa minha fala ah, ele cortou a parte do paradoxo. Isso é legal. Mas acho que não tem como, não. Eu acho que ele ia fazer alguma coisa comigo, né? Aí, em vez disso, ele decidiu colocar essa, essa minha frasezinha épica aí: O né? diversos destruídos e extintos para nós, isso é só um relógio. Eu vinte e três. tem que ser, né? Camisa azul. Daniel vinte é, porque... e Eu sabia que o e vinte três, né? Daniel vinte e três. Ia ser com a camisa azul. Tinha dúvida sobre o que eu fazer, Não é coisa boa, mas pra ser melhor e proteger a terra. Mas ela tá sumida, né, galera? Mas vai voltar, vai voltar Eita, zero Oxente, é zero camisa rosa Por essa eu não esperava, Eu nem pensei na Goia mesmo, velho Eu nem pensei nisso Eita, vocês viram aí, o grande vilão Caraca, velho eu tô muito enxergado com camisa roda. Né? Eles vão ver o 10 mil. Ou melhor, o Daniel 10 mil, né? Ah, mas ele tá também. É o Crank V, né? É é galera, se vocês pegavam. Peraí, deixa eu ver. Vamos mostrar acelerado e rush. Gostei, gostei. Pegável com camisa branca mesmo, sei lá. Olha é o Alien Shield. Mal, pelo menos. No mal eu Mar, gostei, gostei. Gostei da edição que ele fez ali. É ele manja, galera. Pra que ele tem uma noção né, de edição. Eu, cara, é. Né? Ah, mano. Eu não venci, sem o portador. Eu sou do meu universo Iremos nosso, universo. nosso universo Isso aí é eu sem um homem Sim, triste. coisa aqui é ser um de vocês, vida, é, eu de antigamente mas eu com a camisa prima da camisa azul mais Com seu relógio Aí, então vamos ver como é que vai ser eu de 11 anos Não, eu de 11 anos vai ser, vai ser eu de antigamente, Quer ver? Aí o eu de agora vai ser eu com camisa verde Aí eu, um disse? Sabia? Aí eu, eu falo, sei tudo, já, já tô tudo manjado aqui, Eu Não, cara Aí Basta o feedback, né? E nossas ações aprender com isso e não esquecer. E a punição fica então, com os dois. Vilões. Eu aí, o passado e o futuro, né O Shiba que me esquece. É que a eletricidade. Fiz Shiba na, na treta. Vocês se sentiram sem saudade. As coisas mudam. Mexendo. Era de, de trevas. Pode chorar as pedras ou aprender com elas. Rayo um é passagem sua energia. Quem é, então. <risos> que fama de, de energia? Final né? porque eu sou o portador do o homem. É começou quando ah, então é né? longe esquisito. Grudou todo no pulso deles, vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito, protegendo o multiverso. Tudo então <risos> bom, cara? não <muchos> pense eu sou supremo. Eu não tô com eu careca eu Mostrar todos os eu aí mostrou o Rata ali meu, Todo mundo Tudo junto pra misturar Milk Hat então um leitinho ali A banda vai ter em memória de memória de Ana Lúcia Menezes, Dawn MacDuff e Júlio Chaves. É, galera, né? Porque... E, e Derek J. White também. Derek J. White também, né? É porque esse vídeo foi feito antes do Derek morrer, né? Ele... É, foi em setembro de 2021. Mas, cara, tá muito, muito massa, né, cara? Não, não podia faltar, né? Ficou muito massa esse vídeo, cara. Eu realmente curti. Tipo, É como se eu estivesse vendo o rap do Omniverse a primeira vez, tá ligado? Só que, né? Essa versão é deitada, mano, valeu mesmo pela homenagem Eu gostei muito aí do, do meu milk verso aí, né, o eu, eu careca Aí Daniel 23, né, que é eu com a camisa azul Aí Daniel Prime seria eu com uma camisa verde, né <risos> Muito massa esse negócio das camisas, né, cara e é isso, véio. Muito criativo mesmo da sua parte né? Ah, o 10 não tem camisa rosa Vamos pintar aqui na edição Ah, o Benesmi não tem, não tem camisa Branca com verde, vamos pintar na edição também né? Gostei da maneira que ele Que ele colocou ali né Cada um né? Substituindo os bens alternativos né Colocou o Bartolomeu para ser o Rat Gostei muito, cara Ficou muito representativo assim para mim é, Eu sempre gosto quando vocês fazem essas homenagens Pode fazer, viu, cara, se você Oh, você que está assistindo esse vídeo, é, fora o Ben, o ben 200, né? tipo, ah, se ele quiser, pode fazer mais. Está ali para fazer mais, aí eu deixo. Já fez, já fez dois aí, né? Contando com o do Heróis Unidos lá, eu e Sabedoria. Mas, se quiser fazer mais, pode fazer. Mas, você. Que sabe editar também, quer fazer algum estilo desse jeito aí Pode fazer, ver o Que eu curto demais, cara eu, Às vezes eu pesquiso, eu pesquiso na internet, tá ligado? É, ah, será que os caras fizeram algum meme meu? Ou fizeram alguma coisa nova minha que eu não vi? Aí, olha no que deu, eu pesquisei e consegui achar isso, cara né, Essa maravilha, essa obra de arte Então, é isso, vamos lembrar aí de né, sempre, deixar o, sempre deixar o like Aí o comentário no vídeo original Vamos fazer o canal dele crescer Que ele, ele tem o quê? tem 551 inscritos Vamos fazer o canal dele não aumentar aumentadinha aí, chegar nos mil inscritos, ganhar mais público aí, eu, galera, porque o cara merece. Mas é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!